Olá, ah, você já me conhece, né? Então tá bom, a ah, minha sabe que tem pessoas que não conseguem falar muito meu nome, não, mas depois que a vai tranquilo. Então, pessoal, eu tô aqui pra falar sobre a medicina energética do terceiro milênio. Engraçado, tá vindo à tona, tá, tá vindo muito à tona. Ai, ah, mas ah, vai vir essa medicina energética do terceiro milênio, ela é holística, o que que ela é? E como vai ficar a medicina tradicional, a medicina convencional, a medicina alopática? Ou a homeopática? A homeopática faz parte, né, do terceiro milênio. Vão continuar, porque a homeopatia também é maravilhosa, né? Só que é, a, a diferença da medicina energética do terceiro milênio com as outras.. é que ela constrói.. ela constrói.. ela é preventiva.. ela não é, ela não descarta as, as expressões emocionais.. mas ela educa o emocional.. para que esse emocional não afete diretamente.. e não crie problemas de doenças.. porque aí vão ter as doenças.. Mas porque houve o que? O doente. O doente que entrou, pelo emocional, pelo psíquico, por uma série de outras coisas, pelos genes, pelo que vem né, no, no DNA, pelas células, pelo que traz, porque ele já vem programado. Quando ele vem programado, eles dizem, nossa, aquela criança, olha como ela nasceu com aquele problema. Só que aquele problema já veio programado há muito tempo no, nas células, no DNA. né? E os pais não têm consciência disso, lógico, se tivessem não fariam, é um problema de cromossomos, é uma série de coisas e outras vezes vem porque o próprio espírito pediu, que é diferente né gente. Então, o que que é a medicina energética do terceiro milenário, é baseada em três pilares e quais são esses pilares? O registro da memória celular pelo DNA, que nós avançamos e vamos Buscar lá a raiz do problema A causa, o motivo De onde veio aquilo Ah, mas e se veio de vidas passadas? Aí veio no DNA Eu sinto muito em, em incomodar com isso Mas não é que você trouxe Porque em outra vida é karma, não Em outra vida a gente traz outras coisas né? Pessoas que nós temos afinidades Pessoas afins Como eu disse, vem as causas no registro da memória celular, nós vamos trabalhar isso, é espiritual, tudo é espiritual, porque nós somos espírito, né? Então, em cada um dos pilares, o espírito vai junto, porque nós, nós somos eles. Bem, aí nós temos o, a radiestesia magnética imantada, que é maravilhosa, eu vou explicar um pouquinho mais. E a energia fria vibracional curadora. Não confundam a energia fria vibracional curadora com o frio externo ou com coisas frias. Não, a energia fria é como o ozônio, o ozônio é frio, né? Quando você visualiza o universo, você visualiza estrela, você visualiza essas nuvens cósmicas, essas nuvens, vamos dizer, tudo que tá, né, pairando, que para nós está pairando para tá, você imagina que é quente ou frio? É frio! A gente não consegue visualizar o universo como, como quente, mas como frio. Então, mas é um frio diferente, é um frio de cura, é um frio revelador, é um frio muito bom. Né? Então pessoal, voltando um pouquinho, como eu expliquei, o registro da memória celular, e ontem eu estava atendendo uma pessoa, foi uma coisa muito interessante, estava até online. E de repente o um pêndulo, né? eu estava falando do registro da memória celular. E naquele momento me veio vontade de pegar o pêndulo falar, deixa eu ver uma, o que está acontecendo com você pela anestesia. E o pêndulo foi justamente no DNA, que eu tenho né, na radiônica, eu que fiz, eu tenho lá o DNA. E foi para o lado paterno. E quando ele foi pro lado paterno, começou a sinalizar uma série de coisas que ela tem, né? Eu comecei a mostrar, olha, está mostrando aqui que vem, que você tá muito ligado ao lado paterno, que tá acontecendo, que tem esse tipo de energia, acontece aquilo, inclusive no emocional, no afetivo, no, na, na questão financeira. E de repente ela vira para mim e fala, sabe, Arne? Dos irmãos, o único que não bebia, dos filhos do meu avô, inclusive o meu avô, o único que não bebia era meu pai, era o pai. E, mas ele trazia inseguranças como alguém que bebesse. Eles eram em sete irmãos, fora o pai, os seis irmãos e o pai, alcoólatras. Inclusive dois deles teve, teve essa morte, né? Que foi do fígado tal. Enfim, e tem as tias, mas a gente não se dá muito com as tias. Aí eu comecei a descrever o que acontecia com ela. Eu falei, olha, você tá com esse problema aqui, ali, você tem uh, ausências, né? De repente te dá um branco total. Daí a pouco você começa a ter uma, algum mal estar no estômago, no fígado, no corpo. Você sente as pernas afrouxarem. Coisas assim. O emocional extremamente abalado. E ela falou tenho mesmo. Eu falei e eu vejo alguma coisa na parte do cérebro. No córtex aqui. né? E, e parece que tem uma disfunção hormonal perto da pineal lá no fundo, mas naquele corte do hemisfério direito. Ela virou para mim e falou, "Armin, ah, você não sabe, hoje eu ia falar sobre isso com você. E a radiestesia mostrando e ela sentindo. E ela falava assim, ai minha cabeça, tô sentindo uma coisa estranha na cabeça. Bem, ela falou, eu estou com uma queda de cabelo bem nesse pedaço. E uma das minhas tias ficou careca. Bem aí ela perdeu o cabelo e, e, e, e chumaço aí mando meu pai e o meu eu. e o meu está caindo a ponto de ficar na pele só né e não aparecer o cabelo não, não nasce mais e eu estou muito pressionada com isso agora eu me lembrei você colocou uma coisa que está acontecendo e eu tenho sentido muita pontada nessa parte da cabeça. Aí eu falei, mas você pode ficar tranquila porque eu não vejo nada interno, eu vejo coisas externas, né? É, pessoas que trabalharam com coisas pesadas. E ela disse assim pra mim, é a família do meu pai não me aproximava deles, porque a mãe dizia, e a mãe diz que eles são pessoas do mal. E... Aí ela disse que eles eram do mal, faziam coisas assim prejudicavam. E eu achava que a mãe, que, mãe, que a mãe falava isso, porque ela não se dava com eles. E agora eu tô vendo que veio a resposta. Então gente olha só como trabalha o DNA. Né? O registro na memória celular juntamente com a anestesia magnética amantada. Lógico que agora está sendo trabalhada com isso, está melhorando muito. Porque não adianta você detectar e não fazer nada, né? Não, é detectar e fazer. Tirar a pessoa daquilo. E as mulheres que não casavam na época, e ela tem muita vontade de arrumar uma pessoa, de ter, e, e não fica com nenhuma dessas pessoas, né? Então, o temperamento, às vezes, da pessoa que vem nessas informações é que deforma a, a, a qualidade da relação entre as duas pessoas. Então, nós vamos, vamos trabalhar tudo isso nela. E depois tem a energia fria vibracional curadora. Nela ainda não passei, né? Vou passar, mas ela já está sentindo o corpo esfriar, o corpo entrar em, em ondulações, né? Em vibrações e frequências, dessa frequência de luz maravilhosa que vem dos pré Quanto à energia fria vibracional curadora, o que, que eu posso dizer para vocês? Uh, muitas vezes nós temos que dizer que é uma técnica que veio para mim, né? Eu, eu, eu, eu sou auto-iniciada e hoje eu inicio pessoas, eu inicio muita gente, porque essa é a medicina energética do terceiro milênio, que vem, que deu esse nome, né? Que eu dei essa tríade. Uh, ela trabalha, ela atua diretamente em todas as informações celulares. E, nós, e quando ela vai atuando, você, a gente percebe o quanto a pessoa, ela se destruiu, ela se desconstruiu, pensando que estava construindo, né? As coisas que irritam a pessoa, as coisas que, que levam a pessoa a, um, a, a, a uma estabilidade total emocional. O que que é? São as informações que ela traz de paradigmas dentro dela. São são as questões mal direcionadas dentro dela, são as deformações que foram construídas e vem com células deformadas, com informações deformadas, então quando nós aplicamos começamos com o registro da memória celular, vamos para a radiestesia magnética que inclusive cuida do ambiente da casa, com as energias nocivas, com as suas energias mão elaboradas, com aquelas energias que sabe, você precisa blindar aquilo ou destruir, realmente diluir aquelas energias que provocam bústria, um monte de coisa que você já sabe, mete com todo o sistema hormonal, quando a pessoa vai para energia fria, ela já começa a regenerar as células, a, a energia fria, ela entra, né? Que ela vem dos ela entra em filetes, pode ser em azul, normalmente começa com azul, depois vai mudando de cores, vai para o verde, de acordo com a necessidade, amarelo, outras cores, né? E ela atinge as células doentes. Dilui porque ela mostra que as células doentes foram trazidas pelas pessoas que se viam com doenças. E quando a pessoa se vê, ela fala, não, não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso. Eu vim para ser feliz, eu vim para ficar bem, eu vim para construir. Eu não vim para construir e depois me destruir na velhice. Eu vim para construir e continuar construindo enquanto aqui eu estiver. Esta é a energia vibracional curadora. Juntamente com o registro da memória celular e a radiestesia magnética imantada, nós entramos numa total harmonia com o planeta Terra, com as pedras, com os cristais, com, as, com todos os minerais, com todos os vegetais, com tudo que ela nos oferece. Entramos em harmonia com os céus, com as estrelas, entramos em harmonia. Com, os cosmos, com o cosmos, porque tudo isso é em nós, da na terra nas nossas células e o cosmos na nossa alma. Gratidão.